Com respeito do laser, pessoal, a gente está usando o laser para nivelar as peças aqui. E o pessoal me pergunta, França, eu uso o laser pegando no revestimento, não pegando, o que que eu faço? Pessoal, eu deixo o laser, ó, livre da peça, tá vendo? Ele fica quase encostado, mas ele tá livre, ó. A peça não, não recebe o feixe de laser, tá vendo? Desse lado também, ó. Tá totalmente livre, tá vendo? A peça... Ela não pega no laser, tá? O laser fica praticamente encostado na peça, na parte de cima aqui, ó. Mas ele não pega. Aí o que, que eu vou fazendo para ajustar? Eu vou colocando o calcinho. Se eu precisar subir o calço aqui, ó, eu só vou ajustando ele. Eu coloco o calço um pouco maior, porque se eu precisar subir a peça aqui, ó, eu vou ajustando o calço para cima. Beleza? Mais uma vez, curta, compartilha os vídeos, deixe seus comentários e já sabe. Quer aprender tudo de piso e revestimento? Vem comigo, Cursos Legista. Link na descrição, no primeiro comentário. Entra lá, se inscreve, beleza? tão tá um calor aqui, velho, que vocês não têm ideia. Nossa Senhora. Oi? Pingando. Fui!